olá pessoal tudo bem quero falar com você hoje sobre 5s vem comigo 5s é assim que se faz e eu faço o 5S. Você já deve ter visto isso, principalmente se você já trabalhou numa empresa ou se você já estudou sobre isso em alguma pós-graduação, numa faculdade ou viu na televisão. Porque é uma coisa muito divulgada, porém pouco praticada. Porque não é, não é parte da cultura do brasileiro, né? Infelizmente, isso começou lá no Japão e lá eles praticam isso há muito tempo. E as empresas viram que, com a aplicação do 5S, a gente consegue ter muitos benefícios. É uma maneira simples de fazer saúde, segurança e meio ambiente, ser visível e percebidos em nossa vida e local de trabalho, onde passamos boa parte do nosso tempo e, por que não dizer, da nossa vida. O 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvida no Japão que visa aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. Os princípios utilizados pelo Programa 5S para alcançar a melhoria contínua e a qualidade total não são diferentes de alguns princípios fundamentais para o crescimento humano e profissional. O programa 5S normalmente é implementado como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais da empresa comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. Vamos conhecer um pouquinho o que significa cada S. O primeiro, senso é o seiri, senso de utilização. O segundo senso é o SEITOM, senso de organização. O terceiro é o seiso, senso de limpeza, o quarto é o seketsu, senso de padronização, e o quinto S é o shitsuki, senso de disciplina. Pronto, conhecendo o 5S, você aplicando as técnicas de separação, de verificação do que é útil do inútil, fazendo as aplicações de cada senso, você vai ter um ambiente muito mais agradável e seguro. A aplicação dessa metodologia, ela já foi exaustivamente feita no Brasil, em muitas empresas nacionais e internacionais, e ela resolve. A ferramenta é de fácil aplicação. Agora, o que a gente tem que garantir é que tudo que a gente conquistou até aquele dia seja mantido. E aí, você já aplicou o 5S na sua vida, na sua rotina, na sua casa, no seu trabalho? no seu colégio, você sabia que até mesmo uma amiga do trabalho falou que a organização da tela do computador faz parte do 5S, você criar uma pastinha para poder tirar todos aqueles arquivos e aplicativos que ficam poluindo a sua tela e colocar dentro de uma pasta, olha só que legal é separar o útil do inútil, eu lembro que antigamente a gente falava ordem, arrumação e limpeza se você fizer essas três coisas você já começa a aplicar o 5S eu espero que você tenha aprendido mais essa aqui, é uma metodologia japonesa que depois que os japoneses é, passaram por tudo aquilo da guerra, eles precisaram se reinventar e uma das coisas que as empresas, as indústrias utilizaram e até mesmo o governo foi a aplicação do 5S. Sabe por que a gente faz tudo isso? Segurança, saúde e meio ambiente é assim que se faz e eu faço. E se você assistiu esse vídeo até agora, é a hora de você dar o like, é a hora de você compartilhar na sua rede social e é a hora de você se inscrever no meu canal. Eu não quero que você apenas consuma o conteúdo e não seja egoísta. Consumir um conteúdo e não se inscrever no canal. É isso aí. Seja bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez, compartilhe essa ideia. Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Tchau.